E a começava a perguntar uh, o inevitável, que é como é que pode descrever a sensação de vencer a primeira edição dos prémios do Fundo PT? É uma sensação bastante boa, de reconhecimento para a nossa equipa de investigação. Eu acho que isso são as palavras que melhor descrevem uh, a forma como nós podemos encarar e receber este prémio. É de facto bastante gratificante. Foram meses de intenso uh, trabalho e, e, de facto, sermos reconhecidos como o melhor projeto a concurso foi foi bastante importante para nós. E como é que surgiu a oportunidade de participar nos prémios Arquivo.pt? na verdade, nós recebemos um, um e-mail do promotor do, do arquivo. Isto é um trabalho que não é um trabalho que acontece só de agora. Nós é um trabalho que temos vindo a desenvolver há algum tempo um, uh, e fomos premiados internacionalmente há pouco tempo com um outro software, que é um extrator de palavras relevantes. Coincidiu um pouco com o e-mail que recebemos do promotor, neste caso o arquivo PT, e desafiei os elementos da equipa de investigação para uh, a readaptarmos o nosso extrator de palavras relevantes a esta ideia em concreto e que deu uh, aso ao Conta-me Histórias, que no fundo é um é um, é um um sistema que é um agregador de notícias temporal, que fazendo uso do, das notícias do acervo do digital do que, que consta do arquivo PT, nós temos a capacidade com o nosso sistema de colocar ao longo do tempo quais são as notícias mais importantes. Não é? Numa altura em que nós uh, sofremos e somos a suburbartes com tanta informação, o que o sistema faz uh, é a possibilidade de dar ao uma narrativa sumária né, ao longo do tempo, né, sem a necessidade de recorrer a uma leitura integral de todas, de todas as fontes. E em harmonia e articulação com o arquivo PT, a possibilidade de uh, poder ter um maior detalhe daquela notícia em concreto, porque o arquivo o que tem é que registra todos essas, essas, esses conteúdos ao longo, ao longo do tempo. E só para terminar, de que forma é que este prémio poderá auxiliar no futuro da, da vossa investigação? Sim, é um, um, um importante impulso, na, na, na verdade, a gente pode, pode auxiliar no sentido em que daqui poderão decorrer outros trabalhos de, de investigação, inclusive a nível comercial, também uma possibilidade, porque na verdade nós já testamos este nosso sistema em cima de outros de datasets, inclusive de datasets de um, notícias estrangeiras e, e funciona bastante bem, a adaptação é relativamente, relativamente rápida, a gente acredita que o Conta-me Histórias, que aproveito para dizer uma homenagem aos estudos e pontapês, é um importante contributo para, para uma melhor democracia, no sentido em que torna o acesso à informação uh, bastante mais, mais transparente. Muito obrigado, doutor Estudiano.